aqui nós temos um pernil aqui ó temperamos com alho vinagre tempero baiano sal e tempero ana maria deixamos a noite todinha agora tem uma perfuração vamos cortar bacon e linguiça defumada né linguiça calabresa né? e vamos jogar aqui dentro e vou passar por seis horas e pernil Olha o caldinho, Isso aqui é o vinagre, esse aqui é os tempero, viu? Passou a noite todinha, ó. Como eu falei, eu coloquei 10 dentes de alho, tempero Ana Maria, tempero baiano e vinagre, viu? E sal, só isso. Se fizer pouco é também pode. A gente não tinha não, não colocou. Agora eu fiz aqui essa perfuração, ó. é só jogar um pouco de bacon, um pouco de linguiça é calabresa. Aqui você põe de acordo com o que você quiser, viu. Se você tira esse colinho, você tira, se não quiser, corta bem miudinho e põe dentro, porque isso aqui vai cozinhar, Isso aqui vai ser assado no papel alumínio. Mas tem que não gosta do colinho, então tira, né? Eu acho viu? bom meus amigos aqui está pronto aqui eu coloquei três voltas de papel alumínio com o um lado brilhante para dentro em contato com a carne eu coloquei duas voltas depois coloquei mais uma e agora aqui vai no forno aqui ó aqui eu vou abrir o forno vou jogar aqui dentro e vou passar seis horas com esse forno bem aquecido veja bem o papel alumínio é para essa carne não queimar ela vai fazer o cozimento. Ela, ela vai praticamente cozinhar essa carne. Quando tiver com 6 horas, eu vou retirar esse papel alumínio e vou dourar. É só lacrar aqui. E após 6 horas, jogar fogo aqui, ó. Vou empurrar o fogo lá para debaixo também um pouco. E após 6 horas, a gente retira ali, ó. Gente, eu joguei fogo aqui, ó. Por. 6 horas aí ó direto aqui ó vamos abrir aqui vamos ver como é que tá aqui ó tá um pouco quente então vou usar aqui um paninho ó. tá muito quente aqui ó. ó ó como é que tá esse aqui ó olha só o óleo desceu ó o papel me protege para não queimar essa é a função do papel alumínio é não queimar o pernil então aqui tá com seis horas já quase seis horas tá com 5 horas mais ou menos Eu coloquei aí 7 Agora 7 7, 8, 9, 10, 11 Vai dar 12 horas, então vai dar 5 horas Não é 6 não, então aqui ó O óleo já desceu pra cá ó E tá assim ó, agora é só tirar o papel alumínio E pôr para pra dourar Gente, agora quando for pra dourar O forno tá muito quente, tem que ficar de olho Não pode deixar Aqui não, que senão vai queimar, viu Bom gente, agora Vamos tirar aqui ó Vamos puxar aqui e vamos tirar o alumínio e para adorar. Olha só, gente. Agora nós vamos tirar todo aqui esse óleo. Vamos tirar esse papel aqui, ó. De cima e vamos poupado para adorar. Olha só que maravilha, hein? Agora aqui eu tiro. Ó, o osso aqui, ó. O osso saiu para fora. Então aqui eu vou, do jeito que tá aqui, eu vou por. Tirar esse excesso aqui, ó. Eu vou pôr no forno para dar uma, uma douradinha. E só alegria, ó. Um quente aqui, hein? Prontinho, agora aqui é só ficar de olho e esperar dourar, dourar um pouquinho, ó. Veja aqui o um cozimento, 5 horas e meia no um fogo quente. Olha só, gente, tem que ficar de olho aqui, ó. Continua fervendo. Isso que queimou dos lados foi a, a água que desceu do, do pernil, junto com o óleo. Toda a gordura do pernil foi dissolvida, derreteu tudo. Aí no que secou, deu uma queimadinha na forma, mas dentro do pernil não queimou. Agora eu vou dourar, viu? Se fizer um azeite por cima também é bom. Agora aqui gente, para acompanhar esse pernil, além do arroz, né, e a, e a maionese, temos aqui, ó, essa farofinha de feijão. Ó. Minha esposa que fez, feijão de corda, feijão do norte, aí, ó. Temos aqui todos os temperos, cebolinha, temos bacon e temos linguiça também. Maravilha, ó. isso aqui é uma delícia, isso aqui. Vem já ó. Começou aqui a dourar, aí, ó. Olha que legal, aí, ó. Agora nós vamos passar um pouquinho de banho de porco por cima. Essa banha de porquinho é para manter a carne sem ressecar, viu? Que no que vai agora, eu tirei o papel alumínio. Ó, ela começou a dourar. Então, essa banha aqui é para que ela não resseque, viu? Olha, aí, ó. Olha só, tá ficando bem. Douradinha, aqui, bem cremosinha, olha aí, ó. Olha o ossinho, saiu para fora aqui, ó. Agora aqui, ó, tem que ter muito cuidado para não queimar, ó. É pouquinha coisa, ó, O forno tá muito quente, deixei até a, aqui a porta um pouco aberta. Aqui, ó, o papel alumínio ele protege para não queimar por dentro. Queimou um pouquinho aqui na forma, que aqui desceu os temperos, né? tempero vazou pelo, pelo alumínio, mas dentro não queimou, gente. Então você ficar de olho aqui, ó. Agora. Aqui tá assado até demais, eu não botei o celular muito perto, ó. E o forno aqui aberto, para adorar com o forno aberto, aí Que tá muito quente. O legal é ter um termômetro. Eu vou, eu vou comprar um termômetro pra, pra mim saber, pra mim não poler demais no forno. Menino, olha só. Isso aqui, ó. Essa aqui, essa parte, olha só o bacon aqui dentro, aqui, ó. O O bacon. E a linguiça? Isso aqui depois é só passar uma banha de porco e pra dourar mais, se quiser, né? Ó! Show de bola! Nossa! Ensine, ainda bebê? Parabéns, viu?